nessa aula agora vamos conhecer o content browser certo o navegador de conteúdo bom aqui é é bem importante tá o content browser é através desse gerenciador que você vai ter acesso a todos os arquivos ativos como você quiser chamar do teu projeto através dele você vai conseguir importar tudo que você precisa para o editor e em alguns casos se necessário exportar alguns arquivos existentes e em alguns casos também você consegue migrar certo um projeto existente um conteúdo de, que pertença a outro projeto tá? isso foi até a dúvida de um aluno da arquiteta eu já explico também para todos vocês então continuando o raciocínio você consegue migrar tá, o, arquivos do seu projeto para um outro projeto ou ao contrário, né, arquivos de um outro projeto para o projeto atual. Tá, você consegue, é, aqui ó, quando você, por exemplo, quando você vai importar um arquivo lá do Max, o, em fbx, tá, lembrem sempre disso, notem aí, o, todos os arquivos eles serão importados através do fbx. Para o editor, certo? Exceto textura, a textura é o formato que você pode trabalhar, o principal, que na verdade eu sempre trabalho, é o TGA, targa, né? Então eu exporto para cá sempre nesse formato, mas depois eu vou explicar também isso mais adiante, tá? É, olha só, então você importa para cá e você escolhe a pasta, tá? Onde você vai salvar os arquivos. Deixa eu verificar aqui, pronto, aqui eu tenho uma, eu tenho uma pasta com, criei essa pasta aqui no primeiro curso, eu criei nas primeiras aulas, então olha só. Para criar uma pasta bem simples, você apenas clica em qualquer local aqui do de Browser com o botão direito do mouse, tá, New Folder, ou aqui ó, Create, você cria uma nova pasta, certo? Você pode até trocar a cor dessa pasta, olha. Uh, aqui ó set color olha só que legal tá a primeira versão aqui do editor tinha cores pré definidas agora você pode de fato escolher a cor que você quiser certo apenas para organizar melhor tá os projetos quem gosta de deixar tudo organizadinho é interessante trocar as cores tá você pode explorar o arquivo aqui ó, eu, eu exploro esses arquivos na raiz mesmo, onde eles estão salvo no computador você consegue salvar esses arquivos, deletar, aqui é o importante vocês saberem migrar migrar um conteúdo para outro projeto foi dúvida de um aluno, né? como eu já falei, eu vou esclarecer para todos vocês porque projeto, porque nível, porque eu falo isso né? então para quem não está pegando aqui o assunto, eu vou explicar melhor ok então ó, acessando aqui em qualquer canto você pode selecionar clicar na pasta ou aqui no editor em qualquer canto aqui ó do canto de browser vai aparecer essa aba aqui ó certo ó, criar ativos acessando aqui criativos você vai ó, poder fazer várias, várias opções né? aqui ó em fold options você vai poder importar ó, um conteúdo ou também clicando aqui ó importe aqui você vai poder ó, criar o um blueprint você vai criar você vai poder criar um nível criar um mapa tá Eu explico já criar material criar partícula criar aqui ó ativos criativos avançados é, você vai poder criar nossa bote coisa avançada nisso que vocês não precisam saber por enquanto tá mas dá pra criar sons não criar som, gente não criação pelo amor de deus você vai importar o som tá no formato WAV, e aqui você vai poder fazer algumas configurações isso aqui eu não vou poder explicar sobre isso agora tá isso é mais além então como eu já disse para vocês se conforme aprender por enquanto o básico tá quando vocês tiverem craque aí nós vamos para o um nível mais avançado tá bom olha só importante muito importante que vai que será explicado agora é o migrate através dessa opção como eu já disse você consegue migrar conteúdo de um projeto existente para um novo projeto e é a explicação vamos lá eu vou acessar aqui o, o launcher e vou clicar aqui na, na libra, livraria livraria nossa library ok assim tá melhor então olha só o projeto que estamos trabalhando é curso tá bom o que acontece quando eu clico aqui né launch por exemplo eu, crio, eu tenho aquela opção ali de criar um projeto certo e ali eu posso definir o nome definir o local da pasta onde será salvo definir o tipo de jogo se vai ser um blank né um projeto vazio ou se eu, eu posso até escolher um outro um outro projeto qualquer no nosso caso é arquitetura então é, certamente todos os projetos que vocês forem criar será blank ok beleza então você criou um projeto deu o nome de curso curso não sei lá arquitetura arquitetura 1 por exemplo então nesse projeto arquitetura 1 você vai construir sei lá o seu cliente quer que construir ali um condomínio por exemplo certo então nesse projeto 1 você vai construir o um condomínio para o cliente norte foi até a explicação que eu dei a um dos alunos e temos aqui um outro projeto, então imagina que você tem cliente norte e tem cliente sul. Então o cliente sul quer que, vo quer, quer que você faça ali o projeto para ele de uma, sei lá, uma mansão, por exemplo, o cara, é, quer é uma mansão. Vamos citar uma mansão. Então, você tem dois projetos, olha lá, tá faturando, hein? O projeto do norte e a mansão projeto do sul. O que acontece? Você faz o projeto do norte, então você é criado esse ícone aqui, tá bom? dentro desse projeto vai ter níveis você vai você vai poder criar níveis você vai você vai ter um, um, uma biblioteca tá biblioteca eu me refiro ao conteúdo a tudo que você é é de fato tem nessa biblioteca material textura eu não sou acostumado a falar biblioteca tá acredito que vocês sejam então você tem material você tem textura você tem ali os ativos os ativos eu me refiro ao que os objetos cadeira geladeira Uh, tapete enfim os móveis você tem todos esses arquivos você tem sons seu son ambiente você tem tudo na biblioteca sua nesse projeto então vamos à lógica o que está dentro desse projeto ele não vai pertencer a nenhum outro projeto desse ele pertence exclusivamente para esse projeto digamos que eu estou trabalhando agora com o um projeto do sul então é novo é um outro projeto nada que eu tenho aqui nesse eu vou poder usar esse nesse aqui a não ser que eu exporte para esse projeto como eu fiz nesse primeiro como simples para você ter toda a biblioteca nesse, nesse projeto você vai exportar do max por exemplo você vai exportar as texturas que você tem no seu computador então vai ficar armazenado nesse computador certo então para que eu não faça todo esse procedimento novamente eu posso simplesmente migrar o conteúdo existente que está nesse projeto para esse com apenas um clique utilizando ali aquela opção migrate vocês entenderam espero que sim então eu construí aqui o projeto do norte onde tem o condomínio eu criei o condomínio de fato tudo no max eu criei ali a parede eu criei o, o interior migrei aqui para o projeto montei o cenário certo agora para adiantar para que eu não faça todo esse procedimento para que eu não precise modelar né ou comprar outros objetos eu já tenho nesse projeto alguns arquivos que eu posso utilizar nesse a decoração por exemplo alguns materiais por exemplo alguns sonhos. então acessando aqui o migrate olha só eu consigo migrar um conteúdo do projeto para outro digamos que eu quero migrar essa cadeira então eu clicando nela olha só vamos ver eu clico na cadeira então direito na cadeira eu vou aqui ó em asset action eu escolho aqui ó em move eu posso exportar essa cadeira para o computador novamente né ou migrar essa cadeira ó, eu clico aqui ele vai dar esse aviso né o que eu quero migrar que vai pedir para salvar o, o, o nível ou não vou escolher não. E aqui ó, as informações do que será migrado para o projeto. Quando eu apertar OK aqui, ele vai me direcionar para onde eu quero migrar esse projeto. Então, muito importante, prestem atenção. Eu vou até clicar OK, ó. ó. Vai procurar a pasta onde eu quero migrar. Certo? Eu vou, escolher, eu vou escolher a pasta. Muito importante. Lembra o primeiro momento que eu falei a vocês aqui, ó. Vou até abrir novamente. Lembram quando eu falei que eu tenho um projeto do Norte e tenho um projeto do Sul. Esse aqui é um outro projeto, diferente desse que não tem nada de, de, do, do que tem nesse projeto, né? na biblioteca. Então, ó, quando o que acontece? Quando eu crio um projeto ali no começo, eu tenho a opção de escolher o local onde vai ficar salvo no computador. Quando eu, até quando eu clico aqui em cima, ó, em Path Path, ó onde está onde salvo esse projeto, o local é, documentos, aí tem que o git, né? não precisa vocês saberem disso, e tem o local onde está salvo, certo? Ou seja, esse também está salvo em outro local, então, muito importante que vocês saibam disso, ó. quando eu migro o projeto, ele tem que ficar dentro da pasta, certo? Dentro do content, é criada essa pasta content em todos os arquivos, ó, ou game, é criada essa pasta game, tá? é, de fato é criado game, não content. Então é muito importante que eu migre todo o conteúdo, certo, para dentro da pasta do meu projeto. Então aqui eu vou procurar aqui ó, ó onde que está. Pronto, para não, não ter que caçar onde está salvo. Imagine que o projeto, o, o segundo projeto, o Cliente do Sul, ele está aqui ó. Então imagina que aqui é o nome Cliente do Sul. Eu vou acessar ali o Counted do projeto, certo? e vai estar a pasta games, por exemplo. Então eu clico na pasta e salvo. Beleza? Tudo bem, gente? Outra coisa que vocês precisam saber. Não é obrigado. Imagina que eu tenho uma cadeira prontinha aqui, ela tá com o um material já, certo? Ela já tá texturizada, já tem o um material. Então o que acontece? Eu não preciso migrar material, migrar uma textura e depois migrar a cadeira. Olha que é, processo cansativo. Não é preciso os teus, teus modelos já vão estar tá todos configurados com a textura com o material então simplesmente você vai clicar no objeto que já está pronto pronto para ser utilizado no no, no no cenário no jogo no nível como você quiser chamar então você só vai clicar e vai migrar o o objeto o, ou a pasta tal tá? que eu tô eu tô dando aqui esse exemplo aqui no, no modelo mas digamos que eu tenho uma pasta com vários materiais ou melhor com vários modelos todos esses modelos eles já têm imagina que já tem o material aplicado né então simplesmente eu posso migrar a pasta completa certo se eu quiser migrar só num, um, um modelo ó eu preciso acessar aqui a Asset action e migro então quando eu migro esse objeto automaticamente ele já vai migrar tudo que está, como eu posso dizer ele vai migrar o objeto e as dependências desse objeto dependências o que eu quero dizer com isso então esse objeto ele tem um material então automaticamente já vai migrar também o material e consequentemente a textura que compõe o material se tiver partícula no objeto se tiver qualquer outra coisa vai migrar junto também com um único clique tá para o outro projeto Beleza? É isso que vocês precisam saber. Se vocês, se ficou alguma dúvida, gente, sei lá, comentem no site da arquiteta, deixem deixe sua dúvida, ou então reveja essa aula, tá bom? Uh, eu dou continuidade aqui, então, uh, na próxima aula, continuando aqui sobre o counter Browser. Alguma coisa que eu vou falar, tá? Pra complementar. Já ficou um pouco extenso, então até a próxima aula. Até mais.